Abra sua Bíblia, Oséias capítulo 6, versículo 3, é o texto que eu quero dar início à palavra dessa noite. Hoje eu quero trazer uma palavra bem pastoral à igreja, ao seu coração. O texto de Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos e em conhecer a Deus, sabe querido, esse é o mandamento da palavra, onde nós precisamos conhecer a Deus, prosseguir em conhecer, e não há limites para você conhecer Ele, não há limites é, para você, <coughs> perdão, estar próximo a Ele, e quanto mais nós Prossigamos, quanto mais nós caminhamos, quanto mais a gente anda próximo a Ele, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu tenho as minhas experiências é, com Ele, quanto mais Ele se revela a mim, quanto mais Ele se revela a você. É, o salmista declara no Salmo 25, 14, diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temos uma aliança em Cristo Jesus com o nosso Senhor, mas a intimidade, o relacionamento que nós temos com Ele, cada vez mais nos torna próximo a Ele, perto dEle, e esse é o desejo, para que a gente continue sempre prosseguindo, prosseguindo em conhecer, e como eu falei, não há limites para nós conhecermos a Deus, o limite ele é sempre estabelecido por nós, há pessoas que se contentam com muito pouco, outros sempre querem mais, porque Deus sempre tem mais a nos dar, Amém? Agora, como, é, como que eu consigo calibrar tudo isso, como eu consigo mensurar tudo isso, né? É, caminhar com Deus, conhecer a Deus, estar mais próximo a Ele, desenvolver um relacionamento com Ele, um relacionamento não de, de Deus com o homem, um relacionamento de pai com o filho. E esse é o desejo dEle para a minha vida para a sua vida, que nós tenhamos um relacionamento com Ele de pai e filho, porque Deus, quem é Deus? Deus é amor. Deus é Pai, Deus Ele é fiel, Deus Ele é justo, Ele é santo, é onisciente, onipresente, onipotente e Ele é soberano, eterno e Ele é imutável. Esse é o nosso Deus. Talvez, se eu perguntar para você quem é Deus, talvez você diga Deus é Pai, talvez você diga Deus é amor, Deus é fiel, aliás, vemos muitos, muitas pessoas até adesivando em alguma parte do carro ou da casa, em algum vidro, Deus é fiel. Sim, sempre. Ele é fiel, a grande questão é, e nós somos fiéis a Ele, ou só conhecemos que a, a fidelidade dEle para conosco e não conhecemos o amor dEle para conosco, como um pai, como um Deus que quer um relacionamento muito maior do que aquele que nós já temos hoje, porque sempre há espaço, sempre há espaço para nós melhorarmos tudo isso, claro que quando eu falo do amor de Deus, o amor de Deus Pai, muitas vezes vem na nossa mente a imagem do pai que tivemos, do pai biológico, e às vezes você nem teve um pai biológico, né? nem conheceu, teve um pai biológico, mas nem o conheceu, nem se relacionou com ele, então quando fala da figura de Deus como pai, então automaticamente vem aquela imagem de um pai biológico ausente, alguém que te rejeitou, alguém que não quis você, alguém que o abandonou, alguém que é, excluiu você do, do, do ciclo familiar, e muitas vezes transferimos isso para a nossa vida, né? é, é, é, e não conseguimos desenvolver um relacionamento com Deus. Precisamos abrir o coração, sermos recebidos como filhos, entender esse amor dEle, que o amor dEle não é como o amor do nosso pai biológico, que talvez se abandonou você, como eu falei, talvez se deixou, talvez... É, foi alguém que não deu importância a você, esse não é o amor de Deus, o amor de Deus ele é presente, ele é suficiente, ele é sempre é, é, pronto para também nos perdoar as nossas falhas, os nossos erros, agora como entender este amor, como entender é, é, esse amor de Cristo para conosco, de Deus para conosco? Eu lembro que eu era bem jovem ainda, talvez eu tinha em torno aí de uns 13 anos, é, era criança ainda, um pré-adolescente, um pré é, entrando aí na adolescência, e onde eu morava, no bairro onde eu morava, tinha uma casa abandonada. E essa casa abandonada era um ponto de encontro, onde os, as crianças ali da rua é, iam brincar nesse lugar. Era uma casa grande, tinha um quintal muito grande, e eles tinham ali também... É, balança é, tinha balanço né para criança tinha ali um quintal muito grande onde nós podíamos é, brincar correr e entrar inclusive dentro daquela casa porque ela não tinha porta não tinha janela então aquele era um lugar um ponto de encontro onde nós ficávamos brincando eu lembro que um dia eu a gente foi brincar nessa casa e entrou lá né os meninos as meninas entraram naquele lugar e de repente começaram a sair correndo gritando né para tudo quanto é lado né desesperados e perguntamos, o que, que aconteceu? Tem uma mulher morta lá dentro, tem uma mulher morta lá dentro. E aí a gente já saiu para fora, começamos a gritar ali na rua, enfim, chamaram a polícia, a polícia veio, e tinha uma mulher, uma moça, né, que estava morta dentro daquela casa. É, foi um crime muito... É, é, é, é, um crime muito de repercussão muito grande naquela época, né, uma, um assassinato muito cruel, é, que, cometeram contra aquela, que foi cometido contra aquela moça, ela foi abusada, ela foi espancada e, e acabaram deixando ela ali. Enfim, começaram as investigações, alguns, algumas semanas, eu acredito, depois, prenderam a pessoa que havia cometido aquele assassinato. Era alguém conhecido da região, ali que morava no bairro, Alguém que é, muitas pessoas tinham medo dele, porque ele já havia assaltado, roubado pessoas no bairro, já havia batido em muita gente ali no bairro. Era alguém assim perigoso ali do bairro. E ele que havia cometido esse assassinato. Ele foi preso e foi, foi condenado e cumpriu ali é, a, a sua pena. Alguns anos depois, né? Passado alguns muitos anos, ele saiu da cadeia, né? Passou, cumpriu ali aquela etapa e, e foi terminar o tempo dele no regime semiaberto. E quando ele saiu da cadeia, é, todo mundo ficou apavorado no bairro, porque realmente o histórico dele já era um histórico de violência, muito grande, ali na, no bairro. Mais ainda, com aquele assassinato que ele havia cometido, então todos pensavam assim, bom, ele já era ruim, agora vai retornar pior ainda na cadeia, retornando da cadeia. Mas não... Estranhamos muito que quando ele retornou da cadeia, ele estava muito calmo, e ele começou a procurar algumas pessoas e pedir perdão a elas, dizer que é, estava arrependido por, pelo que ele havia feito, e muitos ficaram desconfiados do que, do que realmente que ele queria, porque não era a mesma pessoa que nós conhecemos, que conhecíamos ali, era alguém muito diferente, e o tempo foi passando, Ficamos sabendo que ele procurou várias famílias ali do bairro, né, é, amigos para pedir perdão por algo que ele havia cometido, e não só isso, que ele havia procurado, inclusive, a família da pessoa que ele havia assassinado e pedido perdão a ela também. Na época, descobrimos que ele havia, na cadeia, é, alguém pregou o evangelho para ele e ele havia se convertido. Ele tinha mudado a vida, né, era uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa, mas é claro... Ele teve que pagar pelos seus erros, né, os erros que ele cometeu no passado. Mas o perdão ele havia alcançado. Deus havia o perdoado. E, e ele estava ali tentando esse processo de, de restauração, vamos, vamos usar essa palavra. Agora, era difícil para nós naquele momento, imaginar que Deus poderia perdoar alguém como aquela pessoa. Alguém tão ruim, alguém tão mal, alguém tão perverso, alguém que havia cometido tantas é, barbaridades ali no bairro, inclusive matado essa moça. Para nós era inconcebível tudo aquilo e a, o nosso senso de justiça era assim, ah, como isso? Capaz que Deus perdoa um camarada desse? Jamais Deus perdoa uma pessoa dessa, porque... O nosso senso de justiça, a nossa justiça própria, ela não aceita muitas vezes que alguém que faz algo tão horrível, tão terrível, seja perdoado pelo amor de Deus. Sabe querido, claro que sim, quando alguém, por pior o crime que cometeu, por pior, por mais terrível o que ele fez, se ele chega diante de Deus e se humilha, pede perdão, confessa o pecado e deixa, a palavra de Deus fala que alcança misericórdia. É claro que consequências ele vai ter que colher pelos atos que ele fez, como aconteceu, ele foi preso, é, depois ele foi para o regime semiaberto, e, enfim, continuou anos depois tendo que se apresentar à polícia, provavelmente carregou durante muitos anos, né, é, é, essa, essa marca, carrega, sei lá se está vivo até hoje, isso né, de alguém que assassinou uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa, consequências, temos que arcar com elas, agora o perdão de Deus, ele alcança, todo aquele que chega diante de Deus com humildade, todo aquele que chega diante de Deus e se humilha, o perdão de Deus alcança, Deus sempre está pronto para nos resgatar o amor dEle, e quanto mais nós conhecemos Ele, sempre está pronto para nos estender a mão e nos tirar daquela lama do pecado, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. É claro que muitas vezes na nossa cabeça, isso não, não, a gente não consegue entender e pensar que o ladrão da cruz, que estava ali junto com Jesus, um dia nós iremos encontrar ele no céu. Como fica a nossa cabeça muitas vezes pensando assim? Porque foi o que aconteceu, o, a palavra fala que é, Jesus diz para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso, como pode um ladrão estar no paraíso? Não existe dois céus, não existe primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Primeiro andar, só aqueles que nasceram na igreja, sempre foram fiéis a Deus, nunca fizeram nada de errado, tudo bonitinho, então vai primeiro andar. Segundo andar, aqueles que nasceram na igreja, mas se desviaram, deram uma volta pelo mundo, se arrependeram, ficam no segundo andar. Terceiro andar, aí já vem os crimes, esse aqui, então, quarto andar, isso aqui é... É a pior espécie da, da, da, da nação, agora converteu, fica aqui. Não existe, é um céu só. Todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Então, é importante eu e você entendemos isso. Quando nós entendemos esse amor de Deus, esse amor de Deus Pai. Quando Ele nos alcança, Ele nos perdoa também aquilo que fizemos de errado. Agora... Eu tive alguns anos atrás, no Camboja, eu, a Adri e um casal aqui da igreja fomos visitar a missão lá, a missão Adore lá no Camboja. E quando nós estávamos ali, é, naquele, naquele país, nós tivemos contato com a realidade daquele país. Eu não sei se você conhece a história do Camboja, mas é, no ano de 75 a 79, houve um ditador ali, é, sanguinário, podemos dizer assim... É, fascista que matou, mais de tre é, matou em torno de 3 milhões de pessoas naquele país 3 milhões de pessoas foram assassinadas por ele Mais do que uma Curitiba toda, esse homem assassinou Quando ele tomou o poder, no dia que ele tomou o poder Ele matou todos os seus pares, os seus companheiros Inclusive, gente da família dele, ele matou E ele depois começou a prender Médicos, juízes, policiais A, a alta classe da sociedade, ele foi eliminando toda a alta classe da, do país. Mais do que isso, como eles estavam em guerra com os países vizinhos, Vietnã, ali, outros países, eles não usavam arma de fogo para exatamente não gastar toda a munição. Então, eles matavam essas pessoas com machadada, paulada, é, enfim, asfixiada, de, de alguma forma, eles usavam muito pouca arma de fogo. A gente visitou um lugar lá que... Parece que só naquele lugar, só naquele lugar, era uma área grande, assim, tipo, como se fosse um parque bariwi. Era uma grande fazenda, é, e depois se transformou num parque. E, segundo, nos falaram ali, só naquela área, só naquele lugar, eles encontraram quase 300 mil mortos naquele lugar. Enterrados, soterrados, né? É, é, só os ossos ali, e muitos ainda estavam sendo encontrados. Existia um lugar lá, assim, onde eles só matavam crianças, né, assim e, e, e colocavam perto, próximo a uma árvore. Então, assim, você fica imaginando o um nível de alguém cometer algo assim. Mais do que isso, você fica pensando, como pode, não sei como terminou a história desse cara, eu sei que ele foi preso, depois acabou morrendo, enfim. Mas a gente fica pensando, será que o amor de Deus pode alcançar... Uma pessoa como essa? Será que tem misericórdia para ele? Será que tem misericórdia para um Hitler, que assassinou quantas milhares de pessoas? Há misericórdia para uma pessoa dessa? Porque o nosso senso de justiça, ou a nossa justiça própria, ela não consegue imaginar que alguém que fez tanta maldade como essas pessoas fizeram, o amor de Deus pode alcançar elas. Mas deixa eu dizer algo para você. Se houver arrependimento, se houver uma mudança de atitude na vida desses homens que foram maus ou são maus, a misericórdia, o amor de Deus alcança eles também. Eu sei, pastor, então quer dizer que nós podemos, então, levar a vida de qualquer jeito, fazendo mal, que no, aos 44 segundos do tempo a gente vai lá, se arrepende e tudo fica certo? Não, não faça isso. Porque talvez você não tenha essa oportunidade, talvez você não tenha a chance de fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o amor de Deus, e quando você começa a conhecer, a se relacionar com Ele, o amor de Deus, pode alcançar inclusive pessoas que fizeram coisas é, como essas que eu falei, ou barbaridades semelhantes a essa. Quero mostrar na Bíblia isso para você. Alguém que foi tão terrível quanto esses homens que eu estou dizendo aqui para você. Lá, segundo Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 1, Como eu falei essa noite, eu quero dar uma palavra pastoral a todos vocês. Algo que eu tenho certeza que é, vai abençoar muito a sua vida e vai abençoar você, inclusive, para abençoar outras pessoas. Falando do amor de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 1 fala a história do rei Manassés. Diz assim o texto. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Olha só, o texto começa falando aqui, que esse rei, esse homem chamado Manassés, apresentando ele, dizendo, primeiro que ele tinha aqui uma idade de 12 anos, quando ele começou a reinar, reinou durante 55 anos, e ele fez o que era mal, o que era abominável aos olhos do Senhor. Agora, para nós, vamos voltar um pouquinho e falar sobre o pai de Manassés. Quem que era o pai de Manassés? O rei Ezequias. Alguém que, diferente do filho aqui, que a Bíblia fala que ele fez o que era mal perante ao Senhor, Ezequias fez o que era bom perante aos olhos do Senhor. Ezequias é considerado é, é, entre os melhores reis de Israel. Alguém que restaurou a casa do Senhor, alguém que edificou altares ali ao Senhor Deus, né? restaurou a adoração. É, Ezequias era um homem que tinha um relacionamento, tinha intimidade com o próprio Deus. Intimidade a ponto que o profeta Isaías chega para ele e diz assim, olha Ezequias, arruma aí a sua casa que Deus falou que vai te recolher. E ele diz assim, estou Parafraseando aqui o que, o, que o, o texto bíblico, o contexto aqui bíblico. Eu não tenho filhos ainda, né? A Bíblia fala que o profeta dá o recado e vai embora. E ele fala para Deus. Esse era o relacionamento que, que Ezequias tinha com Deus, dizendo: Eu não tenho filhos ainda. Eu não tenho um herdeiro. Me concede aí mais um tempo de vida. Pensa você nesse nível de intimidade. Deus falar que vai te recolher e você falar: oh Deus, me dá aí mais alguns anos de vida. A Bíblia fala que o profeta nem havia saído da cidade ainda. Deus fala para ele, volta e fala para Ezequias, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Era o relacionamento que Ezequias tinha com Deus. O cara não era brincadeira. Nesse período, nesses 15 anos que Deus concede a ele, nasce quem? Manassés. Ezequias morre, Manassés toma é, posse do reinado. E esse cara talvez seja um dos piores caras do mundo. Porque se você olhar o que esse homem fez, as atrocidades que ele cometeu, né, as mortes que ele provocou, o pecado que ele cometeu, você começa a olhar e falar assim, realmente esse camarada aqui superou talvez todos os outros que você conheça, até pessoas como essa. Eu, eu, eu conheço várias pessoas é, que, olhando para a vida delas, é, fizeram muito mal a muitas pessoas, mas nenhuma delas chega perto desse rei aqui de Manassés. Agora, olha só o que a Bíblia fala, por que, que eu estou falando que ele foi talvez um dos piores homens? A palavra fala que a partir do versículo 6, que a partir do versículo 5 diz assim, que ele também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios na, da casa do Senhor. Tudo aquilo que o seu pai havia construído, altares de adoração a Deus, ele tira esses altares e ele constrói outros altares a outros deuses. Ele profana a palavra de Deus. A palavra fala que ele vai buscar feiticeiros, é, ele se, se envolve com feitiçaria. O, o, o texto aqui do versículo 6 diz assim, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de non adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. O camarada, ele sacrificou os próprios filhos, no altar, para outros deuses. Pensa o nível de endemoniamento do camarada. Não era, não era simples de um cara ruim. Outra coisa, ele não era uma pessoa por falta de conhecimento. Ele tinha, ele tinha o pai dele. Ele viu o pai dele, os exemplos que o pai deixou para ele. Não só isso, a Bíblia fala que o camarada, ele fazia o que era mal ao Senhor e ele provocava a ira de Deus. Ele insultava a Deus, provocando a ira de Deus. E queimou os próprios filhos. Então realmente... O cidadão aqui não era é, é, alguém fácil de lidar. Ou alguém que você olha, olhasse para ele e diria assim, bom, não tem salvação para um cara desse. Esse vai para o inferno direto. Aliás, já está com vaga garantida lá. E realmente estava com vaga garantida no inferno. E se você continua lendo aqui os textos, né? É, todos os outros textos, a partir do 7 também, ele continua, também pôs a imagem e escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Então, tudo que Deus havia falado para ele fazer, ele foi e fez ao contrário. Como eu disse, e o texto deixa isso bem claro, ele não só fazia mal a Deus como ele provocava a ira de Deus. Não só ele errou, como ele fez todo o povo também errar juntamente com ele. Ele levou muita gente também a errar juntamente com ele. E quando você começa a olhar a história deste homem, e você percebe, realmente o camarada não era simples, não era fraco. Agora, olha o que aconteceu com ele. A partir do versículo 10 diz assim, Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus tentou falar com ele, Deus tentou advertir ele, Deus tentou é, é, é, chamar a atenção dele dizendo, ei, volta, está errado o que você está fazendo, você está adorando outros deuses, eu falei para não fazer isso, você tá, tá, sacrificou seus filhos, e como que Deus tentava falar com ele? Deus tentou falar com ele através do profeta Isaías, que era o profeta é, nesse período aqui. Alguns historiadores falam que, Manassés, quando recebeu o recado de Isaías, dizendo, olha, Deus fala para você parar de cometer o que você está fazendo, parar de provocar a ira dele. Sabe o que ele fez? Alguns historiadores contam que ele mandou serrar o profeta ao meio. Matar e serrar ao meio. Para calar a voz do profeta. O profeta esse que tinha profetizado para o seu pai, mais 15 anos de vida, que, que aí o os seus pais conceberam ele, profeta esse messiânico, não era simplesmente alguém ali só advertindo, era um homem de Deus, e o que, que ele fez? Mandou serrar o cara no meio, para calar a voz dele. Então, a Bíblia fala que Deus tentou falar com ele, mas ele não deu ouvido. Sabe queridos, Deus sempre tenta falar conosco, de várias formas, de várias formas, e sempre quando Deus tenta nos advertir de algo, chamar nossa atenção, se não houver arrependimento da nossa parte, o juízo dEle vem. Agora, nunca Deus coloca o juízo dEle em cima de um homem, de uma cidade, de uma nação, sem primeiro Ele não estender a mão de misericórdia. Sempre Ele vai estender a misericórdia. Agora, aquele homem, aquele povo, aquela nação, não obedecendo a voz de Deus, e não é, se humilhando perante ele, o juízo vem. E aqui o que acontece é que o Senhor tenta falar com ele. E ele não dá ouvidos ao Senhor. Agora, sabe o que acontece por ele não dar ouvidos? A Bíblia fala aqui. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram ele com, com cadeias e o levaram a Babilônia. Deus tentou falar com ele, ele não ouviu. Vem o rei da Síria, o prende, o leva preso, humilhado como um animal. E aí, na cadeia, no cativeiro, preso, ele o quê? Versículo 12. Ele angustiado suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante ao Deus de seus pais. Aqui veio o ensino que ele recebeu em casa. Por isso, muitas vezes a gente recebe pessoas, pais que falam assim... Pastor, eu estou fazendo tudo certo. Estou, tenho uma vida santificada no meu lar, na minha casa, mas o meu filho, a minha filha não quer caminhar nessas verdades. O que eu faço? Eu falo, continua fazendo o que você tem feito. A Bíblia que ele está lendo é a sua vida. Por mais que ele não queira hoje seguir esse caminho, ele está tendo um exemplo em casa... Um, não pare de orar por ele, não pare de interceder por ele, não pare de interceder por ela. Um dia ele vai lembrar disso. E a Bíblia que ele está lendo é a sua vida. Aqui, Manassés lembrou o okay? Do Deus de seus pais. Versículo 13 diz assim, e fez-lhe uma oração. Ele no cativeiro, esse homem que matou pessoas, matou os filhos, fez todo um povo pecar... Matou o profeta, cerrou o profeta ao meio, num cativeiro. A Bíblia fala que ele fez uma oração. E qual foi a resposta? A palavra de Deus continua dizendo. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a sua súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Sabe, querido, não há abismo tão profundo que talvez você esteja, que a graça de Deus não pode te alcançar. Não há abismo tão profundo que a graça, a misericórdia de Deus não possa nos alcançar. Agora, é claro, há consequências pelos nossos erros. Deus perdoa, perdoa, mas você vai precisar resolver sua situação. Nós tínhamos uma pessoa aqui, o pastor Anderson, inclusive, acompanhou ele durante muito tempo, Reginaldo conheceu ele. Ele, no antigo prédio, ele chegou um dia e pediu para cortar a grama para nós lá. E nós falamos para ele, ó, oh, tudo bem, pode cortar. E ele cortou a grama, e quando nós fomos pagar ele, pedimos para ele o documento dele, para ele é, é, para a gente fazer o recibo e tal. E ele falou, olha, é, amanhã eu trago. Passou mais um dia o Reginaldo tentando pedir para ele, olha, me dá os seus documentos, acho que foi o pastor Anderson ainda, né? Pastor Anderson me dá seus documentos, eu preciso fazer o recibo para ele pagar. E ele não dava os documentos. e Até que um dia ele pegou e falou assim, olha, eu não tenho documentos, eu sou um ex-presidiário, meus documentos estão todos presos, eu não tenho documentação nenhuma. eu Ele havia cometido latrocínio, só o assassinato, só latrocínio. né Ele falou, eu cometi um latrocínio, e eu peguei alguns anos de cadeia... E, e eu fugi, e desde então eu sou um fugitivo. E por isso eu não tenho documento, eu não posso dar para você fazer é, é, o recibo para eu receber. Lembro que o pastor Anderson conversou com ele e falou assim, mas você está disposto a mudar de vida? Ele falou assim, eu estou disposto a mudar de vida. Ele falou, ninguém sabe dessa minha história, eu estou abrindo para você. O, o Esse homem contou, falou para Anderson, eu estou contando isso para você porque... É, eu estou confiando em vocês aqui na igreja. E o Anderson falou, eu estou disposto a te ajudar, a tirar você dessa vida, a tentar arrumar a tua documentação, mas você vai ter que pagar pelo erro que você cometeu. E eu lembro, para encurtar aqui a história, o pastor Anderson começou a discipular ele, a cuidar dele, a dar todo um tratamento ali é, é, é, para ele, e esse homem foi se convertendo, foi se arrependendo, sabendo que um dia iria ter que pagar por aquilo que ele havia feito. Nós conseguimos um advogado para cuidar da situação dele, esse advogado começou a cuidar, e, e ele falou assim, olha, mas você vai ter que se apresentar à polícia, e quando você se apresentar, você vai ser preso, e você vai ter que tirar ainda mais alguns anos de cadeia. É, se eu não me engano, faltava de 10 a 12 anos ainda ele tinha para terminar, era muito tempo que ele tinha ainda para terminar na cadeia. Quanto? 10 anos ainda ele tinha para tirar de cadeia. Mas ele se arrependeu, ele trouxe a família para a igreja, se converteram ali e, e ele falou, ok, eu estou pronto para me entregar à polícia, para terminar o, a, o meu tempo é, é, preso. Eu lembro que ele foi para o nosso retiro de integração, né? e no retiro de integração, depois que ele fez o retiro de nossa integração, que ele se tornou membro da igreja, no outro dia... Foi o dia que a gente apresentou ele para o delegado de polícia, para ele ser preso. Ele falou, antes de eu ser preso, eu quero fazer todo o processo de integração para a igreja. Pensa num crente obediente, irmão. Né? <risos> quero fazer todo o processo de integração. E fez, né Anderson? Fez retiro de integração, fez membresia, fez tudo. No, no domingo, a gente orou com ele no retiro de integração. É, na segunda-feira, o pastor Anderson acompanhou ele e levou ele, porque já estava todo... Né, o advogado cuidando de toda a situação Levou ele e apresentou ele Na delegacia Para, enfim, para ele Terminar ali o, o, o tempo nosso como igreja, fizemos algumas cartas Dizendo que ele estava é, é, é, Congregando conosco Que estava mostrando ali é, Um bom testemunho naquele momento né, A gente fez várias, Algumas declarações ali, escritas Para colocar tudo no processo dele Aí Começa um milagre na vida deste homem, quando ele entende que o amor de Deus o alcançou, Deus perdoou ele, mas agora ele tem que o quê? Pagar pelo erro que ele cometeu. Só que quando ele foi entregar, ou, ou, foi se entregar à polícia para terminar o tempo é, de prisão dele e isso, assim, faltava oito anos, mas ia ser julgado ainda. Talvez poderia reduzir, talvez tivesse que fazer os próprios oito anos, né? se eu perder alguma ponta da história aqui, você pode... Dez anos, dez anos, não oito. É, você me ajuda, Anderson, que você esteve mais perto dele. Enfim, quando o pastor foi entregar ele na delegacia, é, chegando lá, você falou para o delegado a história, né? olha, eu vim aqui, não vou falar o nome dele, ele já partiu, ele faleceu, é, e por respeito até a família, eu não vou falar o nome dele, mas quando o pastor Anderson foi com ele, para ele se entregar lá naquela delegacia, é, contou para o delegado toda a história, olha, essa pessoa assim, assim, contou toda a história. O delegado, olhando toda aquela história, falou, bom, se eu colocar você aqui dentro da cadeia agora, junto com os outros presos, você talvez saia daqui pior do que você está entrando agora. O, dele, o delegado ali, o e falou... Vamos fazer o seguinte, o que, que você fazia lá na igreja? Eu fazia manutenção, porque daí ele já estava até trabalhando conosco, fazendo manutenção, algum serviço. Deixou ele fazendo manutenção da cadeia. Era quase um José, assim, né? Começou a fazer a manutenção ali da cadeia. O milagre veio que algum tempo depois, houve um mutirão é, do. No, no, não sei os termos técnicos, houve um mutirão. Lembra como é que era o É, três meses depois houve um mutirão para esvaziar o sistema penitenciário, e o juiz, e aí, mas o próprio advogado falava, é muito difícil pegar o caso dele, porque é, o juiz tem um monte de casos para analisar, e como ele é novo agora, acabou de ser preso, dificilmente vai pegar o caso dele para analisar, vai pegar de pessoas que já estão há muito mais tempo. Mas a gente continuava orando, ele crendo na misericórdia, na graça de Deus, o juiz puxa a ficha dele, olha quem ele era, o que ele estava fazendo, né? e as cartas que nós havíamos escrito. E ele ficou só três meses na cadeia, e o juiz liberou ele, deu toda a documentação dele, ele começou a, a ter uma vida como cidadão normal. Sabe, queridos, era impressionante falar com ele, porque ele dizia assim, eu estive preso, muitos anos mesmo sendo solto, porque ele estava preso. Mesmo estando solto, né, é, foragido, ele estava preso, porque não tinha um documento, ele não podia se identificar, ele não podia trabalhar. E, enfim, né, depois dessa situação, nós conseguimos tirar toda a documentação dele, foi restabelecida a família dele. O perdão, ele já tinha alcançado há muito tempo, o perdão de Deus sobre a vida dele. Mas a consequência pelo pecado dele, pelo erro dele, ele teve e, e foi arriscado. Pela graça, pela misericórdia de Deus, só foram só três meses, mas poderia talvez ter ficado dois anos, três anos, cinco anos, ou até os outros dez anos né, que ele é, tinha que terminar de cumprir. Mas, por que, que eu estou contando tudo isso para você? E por que, que eu estou hoje dando essa palavra a você? Manassés, um cara ruim como esse, que fez tanta coisa, tanta maldade... Ele abre o seu coração, a Bíblia fala que ele se humilha perante ao Senhor, angustiado, né? Ele suplica a Deus ali falando, perdão a Deus. E Deus o quê? O perdoa. Ele faz uma oração e Deus se torna favorável a ele. Por que, que Deus se torna favorável a ele? Porque vê um coração contrito e quebrantado. E isso Deus não rejeita, um coração contrito e quebrantado na, quebrantado na presença dele. Sabe, irmãos, eu não sei como você tem vivido ao longo desses anos, mas o que eu tenho para dizer para você essa noite, ainda que seja para uma pessoa que está aqui, essa noite, é, não importa como você viveu ao longo de toda a sua vida, não importa o que você fez, não importa é, se você roubou, se você adulterou, se você se prostituiu, não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado o que importa hoje é você se arrepender e dizer, eu quero ter uma mudança de vida, porque Deus está sempre pronto a te perdoar, Deus está sempre pronto a estender a mão e tirar você desse, dessa lama de pecado, Deus está sempre pronto a fazer isso conosco, Deus está sempre pronto a nos tirar do império das trevas e nos trazer para um reino de luz, Ele está sempre pronto, mas... Nós precisamos fazer a nossa parte. Ele, Deus, a misericórdia dEle está sempre querendo nos alcançar. A grande questão é que muitas vezes nós não acreditamos nessa misericórdia. Achamos que já estamos condenados. Não, em, não reconhecemos Ele como Deus Pai. Não reconhecemos Ele como um Deus de amor. Então sempre ficamos, o quê? Fugindo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Essa noite, a palavra que... Eu tinha a falar a você, a colocar no seu coração é, Deus está sempre pronto a te perdoar. Deus está sempre pronto a escrever uma nova história na sua vida. Não importa o erro que você cometeu. Não importa a forma que você viveu. Importa a forma que você vai viver daqui para frente. Amém? Talvez ao longo dos anos você tenha vivido uma vida toda errada. Agora... Deus, Ele diz assim, eu não, não aprovo o que você está fazendo, mas se hoje você se arrepender, a Palavra de Deus diz, certamente ouvires a voz de Deus e se arrepender, confessa os seus pecados e se arrepende, a misericórdia dEle alcança. Agora, se você não quer se arrepender, não quer se humilhar, não tem como Ele vir e fazer um milagre na sua vida, não tem como Ele trazer a restauração. Por isso, a Palavra dessa noite é... Para a sua vida, para o seu coração é, arrependa-se. Deus está sempre pronto a lhe perdoar, estender a mão para você. Eu quero orar com você. Eu quero pedir graça e favor de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você pudesse ficar em pé neste momento, para nós estarmos orando. Talvez, quando você olha histórias como a desses homens, você pensa assim, bom, eu não fiz nem um terço do que esses homens fizeram, então para mim está muito mais fácil. Depende. Se não houver arrependimento, não muda nada a história. Porque não é o tamanho do erro que você cometeu, é o tamanho do arrependimento que você precisa ter. Porque talvez por você olhar e falar, bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Então, é, é, para mim a situação está muito mais tranquila. Não, não é o tamanho do seu pecado, é o tamanho do arrependimento. É isso que muda, é isso que faz com que Deus o quê? se aproxime de nós, Sabe, na prisão, no cativeiro, foi que Manassés ouviu a voz de Deus. Porque quem não escuta a voz de Deus, quem não escuta a palavra de Deus, escuta a chibatada. Quem não dá ouvidos à voz do amor, com certeza vai ouvir a voz da dor. Antes de vir o juízo de Deus, ele sempre estende a mão de misericórdia. Agora, se não nos arrependemos, se não voltamos para Ele, então o juízo vem, a pressão vem. Manassés teve que ir lá para o fundo do poço, não precisava passar por tudo isso, mas ele teve que ir lá para o fundo do poço e lá no fundo do poço, clamar a Deus, e Deus o tirou daquele lugar. Não espere chegar ao fundo do poço, não esteja nesse lugar. Mas talvez, não deu mais tempo, talvez você já está lá. E se você já está lá, peça a Ele. Fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim. Se humilhe na presença dEle. Busque a Ele. Porque Ele sempre está pronto para te alcançar. E eu concluo dizendo. Não importa o tamanho do abismo que você entrou. A graça de Deus é suficiente para chegar nesse lugar e te alcançar. E te tirar. Mas para isso. Você precisa tomar uma decisão. Para isso. Precisa ter mudança de atitude. Para isso você precisa se colocar. à disposição e dizer. Porque ele está sempre pronto. Estendendo a mão para você. A grande questão. É que muitas vezes estamos olhando. E não estendemos a nossa mão. Porque achamos que ele não vai nos puxar. Achamos que ele vai. Pisar ainda mais de nós. Não. O diabo sim faria isso. O diabo Quando. Quanto mais você está na lama, mais Ele quer pisar em você para você se afundar. Deus não, quanto mais Ele vê na lama, quanto mais Ele estica a mão e diz, eu amo você. Deus diz, eu amo você, eu amo você. Aqui é a minha mão, A pega na minha mão, eu quero te tirar desse lugar. Eu quero tirar você do império das trevas, eu quero tirar você dessa prisão, eu quero tirar você desse, desse cárcere que você está, eu quero tirar você desse pecado que você se encontra... Se arrependa. E agarre na minha mão que eu tiro você para fora deste lugar. E é isso que Deus está falando para nós essa noite. Se arrependa. Coloque a sua vida diante dEle. Talvez você errou, talvez você tropeçou. Hoje é o dia de você voltar para Deus de todo o coração. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você voltar para Ele. E consertar. Porque a Bíblia fala que. Depois que ele faz a oração, ele torna, Deus se torna favorável para com ele, atende-lhe a sua súplica, faz ele voltar para Jerusalém e ao seu reino. O versículo 14 diz assim, depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe. Ele começa a restaurar aquilo que ele havia destruído. Manassés volta. E começa a restaurar. Versículo 15 diz assim, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no nome do Senhor. Todos os altares que ele havia construído, ali, a falsos deuses, ele retira e ele começa agora a fazer uma restauração. Sabe por quê? Deus perdoou, mas agora que é a consequência, vai lá. Manassés, começa a limpar a casa que você havia sujado todinha ela. E comece a fazer a coisa da maneira certa. Todos nós, quando alcançamos o perdão e a misericórdia de Deus, Ele está sempre pronto. eu quero reforçar isso. Deus está sempre pronto para te perdoar. Mas, há erros que nós cometemos no passado, que nós temos que arcar com as consequências. Como eu falei no testemunho dessa pessoa, que... Precisou se entregar à polícia. Com criança pequena ele tinha, né? Porque nesse período a esposa engravidou, teve um bebê, tinha três filhos, sendo que um era bem pequeno, bem novinho, vivendo o melhor momento dele na igreja, orando, em todos os cultos. E nós, naquela época nós começamos dois ou três cultos, ele vinha inclusive nos dois ou nos três cultos. Vinha inclusive nos apelos. Um arrependimento. Mas ele teve que voltar. Sem entregar para cumprir aquela pena. Eu não sei qual foi seu erro. Eu não sei o erro que talvez você cometeu. Mas o que eu sei. É que Deus hoje está, sendo, está estendendo a mão para você. Para te tirar desse poço de lama. Para tirar você dessa situação. Porque ele tem vida. Vida em abundância. Ele quer que você se relacione com Ele, e Ele quer se manifestar a você, e que cada dia mais, você conheça Ele, não só como Deus, mas como um Pai, e um Pai de amor. Eu quero orar com você nessa hora, quero que você coloque a mão no seu coração, Senhor Jesus, eu peço graça a favor do Senhor sobre as vidas que estão aqui, Deus eu peço graça e favor para aqueles também que estão nos ouvindo neste momento, Vem Senhor, e derrama graça a favor sobre essas vidas. E em nome de Jesus Cristo Senhor, vem Senhor. Vem e faz um milagre nessas vidas Senhor. Pai, que o teu arrependimento possa vir sobre esses corações. Que eles possam se voltar a... ao Senhor. E assim como foi com Manassés, que o Senhor dê mais uma chance... Para todos aqueles que pedem, Senhor, me perdoa pelo meu erro, me perdoa pelo meu pecado.